Por que devo usar é um pré-treino? Fica comigo que eu vou te falar. Você que está cansado, que não gosta de treino, que quer intensivar o seu treino, deve tomar um pré-treino, porque ele é composto de várias substâncias o qual o seu organismo precisa para ser estimulado a ter vontade de treinar. Cansaço físico, mental, falta de, de vontade de treinar... isso tudo você precisa tomar um pré-treino. Existe pré-treino com cafeína, sendo que todo pré-treino que tem cafeína... observe se a cafeína é microencapsulada, que ela é liberada aos poucos no seu organismo, fazendo agir todo ao longo do período da sua atividade física, tem HMB, se tem betalanina, se tem a taurina, se tem uma vitamina C, uma arginina, substâncias muito importantes para que você ganhe energia para treinar com muita disposição. E o indivíduo que não gosta de treinar, ele tomando esse sachê ou a cápsula ou algum tipo de... de ou goma mastigável também, que pode ser feito em gomas mastigáveis, faz com que a pessoa ela desempenha melhor o treino. Se ela treina uma hora, ela vai treinar duas. Se ela treina três, ela vai treinar quatro. Ela vai ter ânimo e mais disposição para a atividade física. É muito importante que você faça o seu pré-treino manipulado. Que será feito na dose certa para você. Eu sei que você gostou desse vídeo. Então não deixe de compartilhar, curtir e deixe de comentário. Te vejo no próximo vídeo.